Sejam muito bem-vindos ao Revelando Sinais do Outro Lado. E hoje, numa sessão nostálgica, depois de sei lá quanto tempo a gente está começando um episódio, alguma coisa do RPG, o Revelando aqui em casa. Cada um na sua casa, como nos velhos tempos. E, como sempre, eu obviamente não vim aqui sozinho, Uh, o Revelando é uma espécie de podcast, é um, um episódio extra que a gente faz onde a gente discute juntos todas as coisas que aconteceram na, na, na temporada. É, eu mostro alguns segredinhos que eu tinha guardado ou coisas que poderiam ter acontecido e não aconteceram. E vocês, o chat, pode obviamente participar e fazer suas próprias perguntas. Uh, antes de eu passar para os amigos que estão me esperando aqui e não me xinguem, por favor. Uh, eu tenho alguns anúncios para fazer. Primeiro de tudo, a gente tem, e eu devia estar com isso aqui aberto já, a trilha sonora de sinais do outro lado, a tão aguardada trilha sonora, deixa eu até abrir aqui, tá lá, é, tão requisitada, finalmente foi lançada oficialmente no Spotify, então se você for pra Spotify, para o Spotify agora ou no YouTube e procurar trilha sonora de sinais do outro lado, tá lá feito maravilhosamente por Juvi, é, com várias músicas incríveis. É só o link tá aí no chat também ou vai estar tá na descrição desse vídeo, se você estiver vendo depois a gravação. Além disso, nós também temos um outro pequeno anúncio, a semana passada a gente passou o trailer de enigma do medo, o trailer de pré-venda, onde a gente anunciou a pré-venda e mostrou alguns dos dubladores uh, das vozes originais que vão participar do, do, do jogo e hoje a gente também tem o lançamento dos merchandising do jogo, tem duas camisetas sendo lançadas e o diorama. Que é uma espécie de pôster 3D, assim, com várias camadas, feito de madeira irada. Então, se você for em nuvem.com.br, medo, você consegue ver a, a nova coleção do medo, que a gente lançou, de Enigma do Medo. Tô bem hypado pra esse jogo, por motivos óbvios. Dito isso, agora sim, estamos com eles, não podia não ter eles, os nossos... Cinco, muito boa the noite! Five, the only one. boa noite! O Cinco! Vocês estão bem? Eu tava, eu tava, eu tava, eu queria começar agradecendo já, ah, mano, mano. <risos> queria começar agradecendo aí a colaboração, eu não pude comparecer no, no estúdio hoje porque eu tive que levar minha avó no karatê, mas obrigado, gente, por ter feito online aqui pra eu poder participar isso, também, mano. Isso, a gente foi. só quer que ela traga a faixa é, vermelha exato, pra a gente, Gary. Ela, ela tem que quebrar também. a tábua dessa vez, hein, ela tem que quebrar <risos> a tábua dessa vez. E não, não, que não é eu é tá segurando a tábua. Nossa, sério? <risos> é ridículo, mano. Negócio fechado, pô, negócio Todo, fechado. Muito boa noite, estão bem? Bom demais. Como é que foi essa última semana aí, pós-RPG? Normal. Olha, foi oh, um como toda do... outra. Tiveram algumas tristezas diferentes que eu não sentia tinha muito tempo. Fazia muito tempo que eu não trabalhava com o sentimento de saudade, mano. Aí eu fui postar umas fatias no Instagram, conforme foi passando o tempo, eu fui ver as coisas antigas, eu vi a gente fazendo qualquer be besteira no estúdio. Tu ficava com a maior saudade, mano. É, eu fiquei é. uma, uma semana mais Nossa, melancólica. Mano. Esse sentimento de que positivo, semana a bosta, velho. Foi ruim, Semana foi... de luto, mano. É, é, é, então é. é um eu vazio. acordei domingo, tristona. É um vaziozão, mano. Não, eu também, mano. Luiz, tá mutado, eu, eu acho. O que salvou essa semana foi o 12 de ah, dezembro, tá. mano. Obrigado, <risos> Felps. Obrigado, é junto, verdade. Mano. É verdade. Porra, mano. <risos> Ajudou. Nossa, <risos> demais. Então, é... Só... hoje a gente começa o nosso revelando, que eu vou dar o melhor possível pra ser um revelando e não escondendo. E. Foda. Um, um, um, um momento não. clássico depois de tanto tempo de vocês não poderem acessar o tabletop. Lá está ele, o nosso meninão. Tabletop com todo mundo dentro dele, todos vocês agora podem acessar os mapas 3D e, uh, uh, porra, uh. não tem coisa mais legal pro Revelando do que a gente ver e mostrar todos os detalhezinhos que a gente escondeu nesses mapas, todos os easter eggs, tem muito easter egg, tem muita coisa pra mostrar, uh, eu separei uma listinha de coisas aqui pra, pra gente ir vendo durante o Revelando, a primeira delas que eu percebi assim que eu abri e eu não tinha percebido, Ninguém via o meu controle do, do mapa, e eu tenho um slider de tempo, a gente tem um slider que controla o momento do dia, uh, então eu consigo botar não. seis da manhã, meio-dia, 17 Nossa, horas, é, e a gente tinha coloca céus morentes. Coloca no inverno, coloca no inverno, nevando. Eu quis aí é, aí <risos> ver é neve, esse... mano, mas eu sou pobre. Ah, não tem? <risos> Isso Nossa, na verdade, cara. Oh, agora oh, que você oh, falou, oh, eu, oh, que, oh, você, oh, aqui. você falou isso, eu, você, é, isso, isso é uma, um bagulho que, que eu tinha escrito. Essa temporada, ela ia ter três partes. Ela ia ter a primeira parte da, da granja, ali onde que vocês fizeram, é, até o memoflígico ali. Depois disso, vocês iam pra fora do Brasil, numa base na Antártica. E vocês iam ia ter todo caramba. um setor baseado em Enigma do Outro Mundo, ah, onde... Um de vocês ia ser um impostor, ia ser um, do, um, um, um dos alheios que tava se passando por vocês. E eu ia sortear, e um de vocês ia pegar a cartinha de impostor, ia ser um mongas no RPG. Nossa é, senhora! E depois vocês iam voltar, e aí vocês iam pra TV Varminho. É, vocês iam ter que ir pra outro lugar achar o sinal da TV Varminho pra depois voltar. Só que, pela produção ia ficar muito extenso, ia ter que atrasar a temporada pelo menos mais uns dois meses, se isso fosse acontecer. Porque, nossa! nossa eu imagino. E aí, e... Mano, isso eu é mais cara. de. É bem mais que 20 dias, Vamos galera. refazer Mano. a história, vai. Vamos lá. Vamos todo Vamos refazer vamos lá. tudo. Guiza acordou. Guiza acordou <risos> Guiza acordou na van depois de um puta pesadelo Nossa. enorme Nossa. de 7 episódios. É verdade. Inicial, é, é verdade, eu proibi. Eu o Guiz acorda que o fazendo contas matemáticas, fazendo todas as tabuadas de todos os números assim. <risos> a gente tem aqui o primeiro mapa, né? O mapa da, da pizzaria que a gente começou, ele, ele começou de noite, assim. É, tem dois guizos aqui, porque eu, eu já tava separando. A gente tem alguma. Nossa, é verdade! A gente tem as variações de Guizo que não ah, apareceram. Mano, é, era era o que eu as transformações do Guizzo ah, que a gente fez que não apareceram. Eu vou puxar elas daqui a pouquinho, vou puxar todas agora. Mas nossa, esses, esses dois guizos também não apareceram. É, era o Guizzo de combate. Com a arma amaldiçoada. O Guizo, acho que ele nunca chegou a amaldiçoar a própria arma, mas Não. ele tinha duas facas. Ele podia amaldiçoar elas com sangue ou conhecimento. Então tem aqui as oh. faquinhas amaldiçoadas Carai, dele. Oh. Oh. E ele também tem ele segurando o, o saquinho de rituais, né? Mas como o Guizo tava sempre com uma câmera, a gente nem usou muito essa miniatura de combate do Guizo. É... Ó as tatuagens dele. É, Olha e aparecem as tatuagens, perdi. ó, as Nossa. tatuagens. Nossa. Ele tá com, cara também, tá com uma cara de putão também, velho. Nossa, mesmo. Au, au, au, au, au! Mas... Caralho, Guizo. É Tenebris tem caralho, sorte, Tá brabo, tá hein? Vai Toda lá, vez que cara. eu clico no Guiz, ele voa, mano. Ah, é? Mal. É porque você tá com o bagulho de lift height, não? Da baixa em cima. Si, Verdade, mano. mano. Putz, é parece isso, que, é, que é a primeira vez que eu tô mexendo né, nisso aqui, que bobo. Vai, é literalmente a primeira vez Ai, que você tá mexendo, é ah, A gente tem os detalhes mano, da van que, que, é já, que, que teve bastante. Essa van aqui tem muito detalhe, tem muito easter egg que vocês colocaram, né? Uh, pra fazer a van, a gente criou um grupo específico, né? Só com vocês. E a Eloá, que é a nossa a artista que fez a van. E tem um monte de referenciazinha que vocês colocaram aqui, um Muito monte demais. de Tamagotchi. Tem até um skate, um, um, um skate secundário do, do Xande aqui. Tem, ah, é... cara, gente. Cenas tem, fortes, velho. Várias Cenas paradinhas fortes, muito legais. A, a gente fez. <risos> inclusive, alguns easter eggs a gente nem mostrou. Por exemplo, a gente tem uma capa do Força G aqui em cima do painel com o fantasma vermelho. Uau! Oh. Caralho, deve ser a primeira aparição dele, velho, no quadrinho. <risos> É, é o é, sexto, hein, mano? E ganha adesivos, adesivos exclusivos dos heróis do Força G pra colecionar. Essa é a é Caralho, irmão! Caralho! O volume 6. Será que tem um adesivo do Houston, mano? Preciso comprar agora pra tem um, saber, Tem um, né? tem um. A gente tem aqui dentro, eu acho. Deixa eu ver, ó. Ah, e como funcionava esse. esse a gente tem. Essa, a produção por trás, é bizarro o que a produção conseguiu fazer. O, o quanto que, que o pessoal trabalhou, o João, os artistas ah, é bizarro, de cenário, né? é muito muito, muito, muito, muito, muito trampo sim. assim. Mano, é um fantasma é... vermelho mesmo. A gente tinha os telhados, mas quando vocês entravam em lugares, ah, por fora, secretamente, eu tirava esse telhado e via tudo por cima assim, ó. Então eu ah, ficava vendo, mas é, por dentro, não. ninguém ah, sabia. Que, né? Por dentro, tava assim, mas por fora, tava ah, assim. Ah, é um fake. Ah, Foda. Era oh, tudo demais. Boa demais. Futebol, futebol. Ah. Tem o futebol, eu tenho a imagem inteira do futebol... Mano, essa imagem do futebol, esse jogo de futebol é muito bom. Ah... Mano. Eu vamos assistir, assistir, vamos assistir tá rapidinho, rapidinho. Tá a câmera vamos ver, aqui. vamos ver. Pode ver, vai assistindo, vai assistindo. Eu tenho a imagem inteira que vai passando, são duas imagens, na verdade. Mano, tá, é... tá 58 20... no segundo tempo, zzzaa. <risos> 20 tem, a cara, 68. Tem o cara fazendo t-pose. Tem, tem uma pessoa com um ele O cara fazendo três pontos no terceiro gol <risos> tipo com os dois goleiros. Aí, dois, goleiros. dois goleiros Com a quadra não... de basquete. Não, é tudo ah, errado, mano. Não tem Eu ninguém fazendo tá... muralha. O juiz ver... está dando vermelho pra alguém, o cara fazendo tipo pose Tem um juiz <risos> dando um soco em alguém também. Fazido. Aqui, pronto. Ah, a gente tem, é claro, os nossos, dois, os nossos dois fliperamas, né? A gente tem o, o Socos Furiosos e o James Bones. Ah, todas as portas, elas abriam. Ah, ah, todas ah. eram animadinhas, tinha assim, o banheiro que, que acho que ninguém chegou cara. a entrar. O é, tem o banheirinho. É... Ah, aí entrando mano, aqui, a gente tem o cardápio, gente, a gente, gente. mal mostrou ah, o, cardápio, é o cardápio, cardápio, né? O cardápio com XZT, uh, X salada. XZT que também, se você ler, vira chat, reais. né? Chat. Chat? Tem todas ah, as bebidas, bora, XET, bora, XZT mais fritas, seis reais. Mano, mano pera, é, isso é referência àquela, àquele comercial que tem num vídeo aleatório, que é um vídeo Sei. muito bom, e aí aparece um, o, o comercial do hambúrguer. Não sei. Ah, eu sei qual você tá falando, esse Luiz, é eu bom, sei. Mano, esse aí é bom, velho. Não sei. Tem o muito, Felipe muito donovel, sabe o, também. É o, o comercial anti-drogas, aí no final Isso. tem, o, tem uma promoção que é refri, mais oh. hambúrguer, mais batata por R$2,50. É. é. A, a <risos> gente tem, dentro das geladeiras aqui, a gente tem todos os produtos diferentes. Tem o miser, tem o Cajuzito. Eu quero queria fazer uma colocação, velho. Eu, eu li um negócio Fantástico no cardápio que você ali. O que que, cê, o que, o que, que é? é sorvete verdinho? Ué, é um sorvete verdinho, muito gostoso. É um né? verdinho, é, menta. É um verdinho. Até. Que horrível. Não acredito nisso. Cara, caramelo. A gente tem o topado. clássico caramelo. É, e aí a gente vai. Tem algumas portas. Nesse esse primeiro mapa, a gente estava ainda descobrindo muita coisa. A gente. É, é, a gente virou a madrugada faz... ajeitando várias paradas, assim. Então, essa porta especificamente ela tá bugando por algum motivo, mas a gente consertou ela nos episódios futuros. E outro? Ah, tem o truque cl... Tem a fornalha, que a gente consegue abrir. Foda a demais. Isso aqui. Oh, oh, e aí a gente oh, entra... Mano, oh, isso é foda. A gente entra no dito cujo, né? A gente entra ah, no... Foda. No... Oh, no... Oh. no escritório do Arnaldo clássico, a gente botar... Aqui. Tem grandes emoção aqui dentro, hein? O moleque quebrou nos... a mão do Lírio, filho da puta. Que tá. tá Deu uma bugadinha. A... <risos> uh... Essa, essa, essa. Esse escritório que tinha mais coisas ainda, mas a gente teve que tirar algumas delas. Uh, oh, porque não ia ficar muito poluído. Tinha mais itens paranormais que a gente tinha feito. Isso aqui é um frasco de sangue, inclusive. É um frasco que é um dos itens do, do livro também. Uh, hum. Então, esse e é o. Essa caixa! Nossa, e, na, e, na parede, e na parede de quadra aqui dos, dos pontos ligando aqui que tem o pai do Xande, hein, mano? Igualzinho o Xande velho. <risos> Ah, não, essa é a. Essa, essa, essa é a. Alberta. É o Que é o pai do Xande. <risos> a mãe do Xande. foda. Pera, oh, o dom é o Xande? Meu! Oh, não. Ni... não fala nada. Olha o relógio não. do Arnaldo, trem bonito. Ah, Pode falar do ritual de troca de mente, eu achei em que você Eu tô entrando em todos os armários pra ver se tem coisa escondida aqui. essa É, Alberta, tô ligado. <risos> Para, Felps, para. Se não você vai pegar, não revela, dessa não não. revela. Aqui o Giz escondi. tchau, vem embaixo da mesa se tem alguma coisa. Não, não tem nada, não. Eu tô tranquilo. Vem embaixo da sua não mesa na, na vida que... real agora, Luiz. É, brinca. Não tem nada. Todo mundo vega, ah. assim. Meu Deus, velho, aqui, ó, tem mesmo. Deixa eu pegar. A gente tem. Eu tenho um, algumas imagens aqui, deixa eu pegar. Uh, eu, eu vou só tapar isso daqui e mostrar. Uh, falando dos personagens, eu separei algumas artes. De quando a gente foi montando os personagens. Os cinco, provavelmente foram os personagens que a gente mais... É... De Revis... Ah, parou! Inferno, <risos> velho! Que moleque idiota. Foi, mano. É, Foram os personagens que a gente mais revisitou, né? E mais alterou. A gente fez alguns designs diferentes deles. A gente começou com designs que pareciam bastante os, os personagens clássicos de ordem assim que eram que eram visuais mais diferentes é, mais de pessoas comuns com mochilas é, e equipamentos mas eu tava sentindo que para essa temporada eu queria uma parada um pouquinho mais extravagante eu queria uma parada um pouquinho mais além deixa eu ver se eu consigo abrir aqui tá tá aparecendo é os primeiros você rascunhos, rascunhos assim então, são bem você personagens normais né o é. Luiz viajar também, na ideia, nós ia estar tá cada um com um jetpack. Então, nossa, então mano. É, eu vou mostrar... Não, Não, azar, eu vou, tá eu vou aí, mostrar tá primeiro a, a pessoa que, Não, que mais mudou. Mud eu, eu, eu vou mostrar primeiro os que menos mudaram. O Shandy, esse é o primeiro designer do Xande, ele mudou quase nada, é, era, um, era só um, um skatista bem simples, ele nem tinha cor. Uh, esse é o, design, o primeiro design que a gente fez do Xande, e essa é a versão sem máscara, tinha a versão com máscara. Uh, a gente nem tinha feito ainda a estampa do oculto, o skate dele ainda era normal. Era um, um, um skatistazinho estiloso, nosso Xandinho, antes... É, né? Ele ficou igual Na real, é, se, se você pensar, não, opa, símbolo, tanto. tirando os símbolos aqui, esse é o Xande pré-5, né? Sim, é. Os bueno, símbolos é. foi só pra demonstrar onde ficariam os símbolos. Foi só eu isso. É. Na, na hora que Exato. fez né, a imagem. É igualzinho que eu fiz no The Sims aí, ó. Bonitão. Esse é, é o shade do Ordem normal. Tá bem parecido. Ah, é, é o shade do Ordem é. normal, isso. Aí é, a, é gente a gente vai pro, pro segundo que também é um dos que mais ficou parecido, porque o design dele já tinha bastante coisa, que é o Gizu. Esse foi o primeiro oh, oh. concept art do Gizu. Aí, ah, porra, tá quase idêntico ao nosso Gizu. A, a gente só colocou mais umas bolsinhas aí e umas e, outras sim. coisinhas. Já foi bem fechadinho é. ele, né? Aqui é. O, os, esse, esse símbolo, inclusive, eram um placeholders, tá? A gente tem os símbolos de rituais Oxi. verdadeiros depois no, no e, Gizu de viu. combate. Só pra mostrar onde estaria as coisinhas. Aí a gente tem os personagens que mudaram mais. Uh, o primeiro, a gente pode mostrar o Chico. O primeiro Chico era assim. <risos> Lá vem ele. Nada, mano... Nada ah, a ver é tipo, com tem Chico. Bem, Tem um, bem, um, bem. um pouco do Chico, você consegue o ver um pouco do Chico. Bem, né? é, é, é bem chiquinho. É. Ele, ele tinha um rosto mais, mais menos diferente, né? Menos diferenciado. Ele não tinha os olhinhos mais redondos, não tinha as espiraizinhas. É. Ah, esse, esse Chico era mais putão. É. O Chico é. Esse é mais Chico muito. é menos característico <risos> mesmo. É. Ele tipo, ainda isso. tinha as paradas é, de, de, ser, universo, de coisas eletrônicas, o CDzinho dele aqui. Aí a gente tem a Dara, a primeira Dara que também é bem diferente da história é, que a gente conhece. Diferente. Caralho, já que a Ela é bem Nossa, diferente. Caralho, doideira, <risos> mano. Foda é muito... pra caralho. É, é muito diferente. Uma <risos> Deus é uma calçazinha É, Deus é, Deus é, Deus é Deus outra, outra Caralho, velho. outro, bem que <risos> mudou, mano. Porque o Chad não é gostado dessa aí. Que isso? Oh, <risos> não. Que isso? Ela tem os Amarelo. É os Amarelo, Como que não ia, é mano? É não, ia cara. é verdade. Ela parece tipo a Ivete jovem, né? Ela lembra. Ela lembra um pouco a Ivete jovem. Caralho, eu nem pensei. Jovem. É um pouco a é Ibete que... jovem. Mãe? Ah, Mãe? Pé de cabra, se tem pé de cabra, é bom. Se tem pé de cabra, o jogo é bom. Ah, foda, foda. E, a, é e por último, e esse vai ser o mais surpreendente. A gente Pô. tem o primeiro lírio. Que não tem nada a ver nada, com o lírio final. Tá ah, nada! Esse lírio não, não tinha tá praticamente ver. nada a ver com o lírio. Com o lírio. Exato, ah, o armário aleatório, mano. Tá o liberado, tá liberado falar roupa. sobre ele? Pode, claro. Nos vontade. tempos atuais, Pô, é, agora é assim, né? Cortou o cabelinho já era. Mano. É o ele... Elon Musk. <risos> é verdade. Tá cara. Ele se fuder, pode Elon Musk. Parece! Não. Parece Olha, o Elon parece Musk! Parece pra caralho! Não. O <risos> Elon Musk bombado. Puta que pariu. Mano, que raiva! Eu nunca vi ele dessa forma. Agora estragou, nem quer lá lá, que mais falar, esse Não, pode bom. falar, pode falar, galera O que, que você Bem, ia falar? Então, eu coloquei Mano. aqui, ó. É, o rosto dele, eu mandei de inspiração o Punisher, da, ne do, da Netflix, tá ligado? Uhum. o E aí, porque eu queria um rosto, mano, putão, assim, e o Lírio nunca foi pra ser bonito, acho que tem, bem no começo eu falo que ele, eu queria que fosse um cara, mano, com uma uma cara de putão, assim, tá ligado? Tipo de que um maluco que já viu muita coisa na vida ali, já teve uns sofrimentos fodas, e o olhar dele era um pouco cansado. E o curioso, o curioso é que a boca dele não tem nada a ver com, com o rosto dele, porque é muito delicadinha, bonitinha. E a, <risos> o corpo dele, mano, é uma parede de zona, né? Tá normal. E não mudou muito. O é cabelo isso. era pra ser igual do Johnny Cash. É. Ah, e a coisa é mais legal, a coisa mais legal, na minha opinião, é calça. Literalmente uma calça do Shrek. Igual. É, eu, coloquei, <risos> eu coloquei, literalmente a calça do Shrek sim. E o, o Lino Antigo, ele tinha ele era, Só tinha referência a urso, né Era um monte de referência a urso é. Mas aí eu falei com o Gary, que a gente tinha um balu Que tinha muita referência a urso já, e, e eu falei ah, Ó, você tá livre, óbvio, a jogar como você quiser Mas é bem provável que todo mundo vai ficar comparando O tempo todo, aí é com você uhum. E aí a gente foi pro caminho de Lobo E, o, e tem o Wojtek, que era o, o cara do urso Que eu achei uma, ah, uma boa aí, saída achei legal tá? Isso aí é legal pra caramba, porque eu queria ah. referenciar o urso de alguma maneira, e aí eu acabei tendo a ideia do Voitech, né, e daí, mano, você curtiu a ideia do Voitech pra mim foi legal pra caralho, por é isso. isso que quando ele aparece eu dou uma travada, tá ligado? Mas o líder era pra ser Curtiu. E aí e depois... É, pode falar, Ele pode foi falar. pra ideia de lobisomem, ele foi total pra lobo lobisomem, assim. Inclusive é verdade, né, uh, pô, tô mostrando os designs... Uh... Carol, me, me explica um pouco também do design da, da Dara original, o que, que você pensava com ela? Mano, boa, eu boa. pensava... Eu te mandei, eu acho que foto, né, uhum. não lembro. Você Vocês mandaram várias referências, mandaram um monte é isso. Da Winona Rider novinha. É isso. Que era tipo, é, se olhar assim, parece o cabelo escuro e tal. E eu falei pra ele assim: ela é muito fraca. <risos> ela é muito magrela, assim, fraca. Parece que vai quebrar, assim. Você vai encostar, ela vai cair. Era isso, assim, que eu pensei, um estilo mais grande, assim, tanto que tem a calça xadrez e tal. Aí esse é o rascunho, né? Aí Isso na versão é original colocaram umas coisas que eu nem pensei, né? Nem falei, que é o lacinho que ficou tipo. É, Exato, aí a gente, assim, a, gente, sabe? a gente mudou pra essa dar aqui que a gente conhece. Uh, que foi, inclusive, é, dando o segue aqui. Antes, deixa eu só perguntar pro Luiz, né, Luizão? O que, que você pensava hum. com esse Chico original aqui? Esse Chico, então. Ele era mais um menino tech, muito fã de De Volta pro Futuro, né. Uhum. <risos> Parece todo mesmo. Rolê de, de, de, de invenção e tudo mais. Uh, ele tinha o cabelo do Rambo, porque ele gostava do Rambo. E aí ele queria ter o cabelo igual. Ele Acabou. não gosta, né, meu. Rambo Porra, pelo amor de Deus, caralho. <risos> uh, e aí, eu queria essa estética mais… mais um cara do, do, do rock, metalzinho também. Tanto que antes, essa nem é a primeira versão, né? Essa é a segunda. É, a gente, é a mas primeira, essa é a, é a primeira colorida que a gente tem. da é, full colorida a que a gente tem. A primeira tinha o logo dos Dragões Metálicos. É verdade, né? é verdade. Mas aí, é, eu, a, os Dragões Metálicos, até expliquei pra ele, nessa época eles existiam, mas eles, tavam, eles eram uma banda, tipo, que tava recém começando. Então você, você ia ter que ser bem metaleiro pra conhecer, assim, uma banda on the rise. Ah... Uh, então, é. aí, aí você fala, ah, ele não é tão metaleiro assim. É, aí aí você, eu, eu, eu perguntei, ah, vocês querem ter uh, uma banda? E aí vocês inventaram o Depression, né? O, acho que foi você e a Carol que inventaram o Depression, o Depression juntos. É, o Felps inventou o Alevo sozinho. Ele, sozinho. Ele, ele, mano, o Felps, <risos> o Felps, eu quero saber nossa, do Alevo. É, eu, eu perguntei, eu, eu, eu falei, ah, Felps, vamos fazer tal tá, guizo. Aí ele falou, beleza, eu vou fazer. Aí passou uma semana, eu falou Felps tem uma coisa aí. Ele mandou um documento. Mano, eu rachei o bico lá né, na história do guizo. Porque a primeira <risos> frase é tipo... Ah, o Guizo nasceu em anteirinha, anteirinha do Piruacu. Eu falei, mano, vai <risos> se fuder esse cara. <risos> Olha o que. <risos> Por que a mandou... do Piruacu, <risos> velho? <risos> ele me mandou esse doc, porque eu tava, tipo, nossa, Ai, eu não mano. sei como que eu faço a Dara, não sei o que é. Ele falou assim: Olha como eu fiz o guiso, Mandou. Aí eu fui lendo, eu fiquei, mano, totalmente tirou essas informações. Frameform <risos> um total, eu fui anotando, mudando umas coisas e tal. É, que moleque, mano. Que raiva! <risos> é, o Alevo eu só peguei, tipo, a banda grandezinha da época, eu inventei a Levo. É, o nome das músicas vem de inspiração de Pure Jam. Uhum. Uh, o cabelo, não, não que tinha essa época, porque veio depois, mas vem o cabelo espetado do Mike Shinoda de 2000, do Linkin Park. Caralho! Nossa, caralho tá o cara Mike aí, Shinoda cara, que cara, se inspirou tô... no Gizzo, na real. É, então é isso. É. <risos> é, mas é, tipo, rockzinho que se passa um tempo vira emo, sabe? Mas é. na época era grandezão, assim, sabe? O precursor do emo. É isso, é isso, mano. Ah. Aí, tipo, o, o porque tem o Você é Você Sim. e Eu Tô Vivo. Eu Tô Vivo é, é a live do Purgex, importante é sabe? O Você é Você, eu só pensei, tipo… Qual é outra música também que daria pra fazer, sabe? Aí depois, mas que a gente, a... Essas duas. Aí depois que a gente começou a passar por esses designs iniciais, eu comecei a pensar, pô, mas essa, essa equipe, ela é tão diferente dos outros. Eles têm uma van, é, eles caçam alienígenas, eles, eles são... Nem muito descolados. É, <risos> eles nem são da uhum. ordem, assim. Eu eu comecei a, a, a, a trabalhar com o pessoal, com o Orengiro, com, com o Bônus, com, com os Minas de Arte, especialmente com o Orengiro, né, que faz os designs de personagens. E a gente começou a, a, a fazer alguns testes de uniforme pra ver o que que poderia rolar na, de roupas diferentes pra, pra deixar essa vibe mais caçadores, assim, independentes, meio tecnológicos, uhum. meio caça aliens. Uhum. E aí a gente foi faz, fazendo esses vários concepts, assim, de uniformes. É, e eu mandei esses pra vocês, pra gente escolhendo juntos, né? E aí a gente começou a incrementar esses, esses designs nas roupas dos personagens de vocês. É, e aí acho que a que mais mudou, assim, mesmo foi a Dara. A Dara, ela foi da, é. da água pro vinho, assim. Ela mudou Sim. completamente. Ah, tipo não, eu momento. gostei muito que colocou umas coisinhas que ficou, tipo, muito característico dela. Que é o lacinho, é a meia, é. tipo, de outras cores. É, as tipo, cores uma diferentes. verde e outra foda. vermelha. Tipo, eu não, eu não pensaria style, nisso. Não. Não, Real, eu adorei eu a meia, eu não pensaria. É, não, o que o, que o Orangelo consegue fazer quando, com, com as diferenças que a gente passa é bizarro, assim. Ele é um monstro, ele é sempre um monstro. Monstro, monstro, monstro. monstro. Ah, ah. E ah, falando de artes que a gente não mostrou, tem algum, alguns easter eggzinhos. aproveita aproveitando que a gente tá aqui no primeiro, no primeiro lugar aqui é, a gente tem o, raste, o rastejador sombrio tá o nome rasteja você vê negócio nem ser esquecido até rasteja. quando você morre na temporada mano olha que triste velho é, olha que E essa cara, ficou a versão é final que... dele né com todos os olhos piscando ficou muito foda bonitaço uh, mano e ah, aí é a gente tem né, a gente tem os conceitos iniciais que tira da dele, tela por favor gente é, que é a gente tinha essa essa arte inicial do, do conceptzinho dele de como ele ficaria a gente deixou ele um pouco mais bizarro depois e tem essa versão de como ele poderia ficar aberto mas aí Caralho! eu achei. O é, uh, Kael, né? Kael, o cara não, não tem limites. Mano, Nossa, é outro, é outro. Cara. Meu Foda, Deus. Mano. E aí Caralho, a gente decidiu, Aí a gente foi pra mais esse meio termo onde você meio que, que consegue ainda reconhecer uma, uma, uma coisa uma humana ali, ali. Mas é basicamente uma criatura fingindo ser uma coisa baseada no que ela conhece. Uh, que uhum, é um tema que a, gente, uhum. que a gente volta depois na temporada, né? A gente tem o logo uhum. antigo do cinco, que é esse bagulho aqui, esse. Que parecia ah. mais a. Uh, o, o sigilozinho da ordem, né? Uh, e aí a gente adaptou, botou a cabecinha do, do, de alienígena, que ficou legal pra caralho. É, e a gente tem uma arte que nunca apareceu do Lírio, porque antes da temporada, é, quando a gente tava fazendo os playtests, vocês tinham ritual de morte pra amaldiçoar a arma. Uh -huh. E aí a gente fez essa, é... essa, Leon essa Leonora amaldiçoada com morte, que nunca oh, apareceu. Caralho! É, que ah, apareceu é porque Vocês mudaram caralho. o ritual antes de começar Sim, a temporada. A mudou caralho, ali. que foda, Ô, mano. Aquela que... é assim, é, virava meio que um machadão de, de morte. Que zica! Oh, Falando Fala. nisso, Fala. O, o, a Leonora de conhecimento existe ou não? Porque o livro é burro pra caralho? Existe, eu ela, pô. é de conhecimento? É, caralho, apareceu na temporada. Eu não lembro de ter visto a Leonora de conhecimento. Deixa eu, deixa eu ver se tá aqui em você já. Tá? <risos> Ah. Caralho, a de morte é muito foda. <risos> Você não precisa ser inteligente pra segurar, não, mano. É, então. Deixa eu ver se aqui. Filhão. Essa é de sangue. Caralho, que da hora. Não, pera. Ela a de conhecimento é ela... em aí, algum lugar. Morreu. Ele, ele morreu, ele morreu. A de conhecimento tem é em algum lugar, eu vou, eu vou catar aqui, eu pego pra você. Não, mas ela definitivamente informação. apareceu. É, eu lembro da de sangue, né, aparecendo Nossa, lá. Mas no... a de morte é muito foda, mano. A de sangue me surpreendeu muito, mano. Quando ele fala que a de sangue vira uma mordida, como se fosse uma mordida. Eu não sei se você comentou sobre uma mordida de um urso, mas na minha cabeça aí eu pensei na mordida de um urso, tá ligado? Falei, ai, tá É, Eu estou eu, eu, eu eu eu pensando em uma mordida num contexto geral de mordida mesmo. É, uh -huh. Talvez tenha dado uma travadinha aí, porque eu puxei os guizos variados. Ah, ah Nossa, Porque eu acho que teve foda. dois é, que a gente trafomeiro. não. Deu uma travadinha. É, mas deve voltar. Oh, pera aí, pera Teve aí, uns pera dois, aí. três guizos que não apareceram. Tá, vamos uh -huh. lá. Esses aqui são os clássicos. Deixa eu botar eles de lado a lado. Eu tô puxando os vários uh -huh. guisos. Aí, ó. Tá Vai aqui. Nossa, onde? mano. Que foda. Tá, aqui. aqui no meio da rua. Ah, meio da eu... rua? É, de tirar o escudo. Mano, que foda. Aqui, a gente tem <risos> esses ah, guisos. Que e isso foi tipo. Não tem jeito, não tem jeito. Muito é improviso. É, não, é porque no primeiro episódio eu nunca imaginei, eu não fazia a menor ideia o que vai precisar fazer isso. Eu, eu tô com uma eu, barba. Eu tive essa ideia, é, eu tive essa ideia de sair de abuso, <risos> Só que eu, eu falei, eu acho que eu só falei pro Guaxinim e pouquinho, assim, uh -huh. não sei, eu não lembro o que que eu falei. Mas eu, pra pegar de surpresa até o céu. Mano, é, eu achei genial. eu falei, mano, eu falei, a gente precisa fazer pelo menos algumas artes, manda uma listinha de ideias aleatórias. E tipo, se você tiver alguma outra ideia, você pode fazer. Ah, não, não se limite às que, às que você tem de miniatura. Mas uhum. uh, deixa eu pegar. Tem, acho que tem outras três que a gente não mostrou. Deixa tem eu pegar aqui. Tem, uh, tem o Guizo, Alien que apareceu. Uh, enquanto isso... São muito gatos. Ah, mais uma coisa que eu não mostrei. Deixa eu mostrar. Uh, pra terminar essas artes de personagens. Tem um detalhe do Morato que eu esqueci de descrever. E é um detalhe é. que passou, que, tá, que é canon. Ele, ele existe mesmo. Mas quase ninguém viu. Acho que ninguém viu. O Morato ele tem uma puta de uma cicatriz, que é tampada pelo, boa parte pelo cabelo dele. Ah, deixa eu abrir Ui. aqui. Eita. Isso pode ser algo. Caralho. Aqui, ó. Ele tem uma cicatrizona aqui, que passa por trás da cara e vai pela Nossa. frente. Se você, se você prestar Ixi. atenção na, na, nas artes dele, sempre tem um pouquinho de da cicatriz tá. passando aqui. Tá na minha tela. Caralho, moleque. Aí, ó, revelou. Já pode Nossa, fechar lá, ah, tá. já Pode fechar, já era, é, isso. Não escondeu nada. E como é que ele conseguiu essa cicatriz aí, o Rafael Lanche? Ah, Mistérios do passado ele... dele. Ah. Ele que conta. Mas é, mas é uma conta. cicatriz de uma criatura de... É, de uma criatura de é conhecimento. conhecimento. É, é, uma cicatriz de conhecimento. Ah. é ele, Será que... De... Ele combateu alguém de conhecimento e, e teve isso daí. Ele ficou mais Algo. inteligente depois disso? Uh, não, não, ele não ficou mais inteligente. Ele ganhou uns nex diz. aí. Ele ganhou. Né? <risos> uh, deixa eu puxar aqui, eu vou puxando os outros guises. Inclusive, <risos> rapaziada do chat, tá todo mundo lendo, tá? Se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem ir fazendo. Falando é... em nex... Diga. A Dara tá com 150? Tá com uns 302 de nex, <risos> é. mais ou menos. Boa, 302, boa. boa. Mais, boa, mais boa, ou, boa. ou menos, mais ou menos. Tem que, tem que ver se. Ela não quero vai que sair o... da cápsula. Eu quero que o livro tenha com... 69 de nex. Ela virou um pendrive. Cadê? Eu tô tentando achar um os guizos diferentes, acho que tá no episódio 6. <risos> Conectar o Guizo. dedo da Dara no computador, assim. ô oh, oh. o Chico ia ficar muito animado. Amando. Que louco. Calma oh, aí! Pera, pera é. Essa hora, é que você é hora drive? que você mostra que... O que é um pendrive? Que que é isso? É. Argumenta é. a palavra. Ah é, lembra que eu não tava spawnando os guizos no episódio? Uhum. Não tá nem aqui, eu vou pegar eles aqui um por um, eu vou colocando enquanto isso. Ah, vou aproveitar tá. e já e carregar o próximo mapa então. Eu vou carregar o, o mapa da, da granja, que também tem bastante coisa. Eba! Granja bobrinha! Vamos pra fase 2. <risos> fase 2, é. Ah, talvez o da granja seja um pouco mais pesado, porque é um mapa maior. Mas eu vou pegando aqui. Tá bom. Aqui. Ah. Eu vou colocar o um ventilador apontado pro meu computador, peraí. Deixa eu puxar aqui. Eu pensei, qual qual que é o nome isso. dos jogos, ah. Selby? Mesmo? Ah, do, dos fliperamas? É. Ah, é verdade! Não, deixa eu mostrar, não, inclusive... Quando a gente estava testando os fliperamas, o pessoal da equipe de arte fez um... um fliperama do Enigma do Medo. Oh! Uh, a... uh, <risos> deixa eu ver se eu consigo Ufa. achar Ufa. aqui. Ah, tem é, uma pera, só os é Curiosos em cima, é a Juliette do Omega Strikers? Não, acho que não, acho que não. Qual é, que é o nome dos jogos mesmo, o primeiro não, é acho qual? Que também. É, James, <risos> James Bones. Eu... Olho de, é, James Olho de Bones é, é baseado em que jogo, Selbit? Eu não, é, não consegui bem. pegar a ah, referência. <risos> eu não peguei essa referência. Como assim? Você dizer, não, né, porra? Qual que é? <risos> não sei. O <risos> que é isso, meu Deus? <risos> Okay. Eu acho que é... Não, mas eu acho que é, é só ele inventou. Esse era é o nosso fliperzinho de Enigma do Medo que a gente fez pra testar. Oh, oh. que maneiro, mano. Oh. Em breve na sua oh, pizzaria oh, local aí. Mano, eu Nossa, não tô mano. acreditando, oh. velho. Tem uma referência de Full Metal no relógio, tem, velho, tem, aqui tem. dentro. Opa, a Caralho. rapaziada de arte tava doida oh, com as é referências assim. essa temporada. Nossa, oh. mano, meu coração mano, até palpitou referência aqui. Mano, a todo momento. Mano, manda fazer uma maca que com do Enigma do Medo pra eu botar aqui no meu AP novo, Por favor. Então, forget. Tô carregando a fazenda. Se travar, me avisa que eu convido vocês de novo. Que lindo, isso é isso que gente, essa rua modo. que eu tô. Nossa, é um beco. Um beco. Estamos num beco. Nossa, vai travar, porque esse mapa é enorme. Ah... Tudo certo. E o livro de conhecimento? Ele apareceu, não apareceu? Tenho quase certeza que o livro de conhecimento apareceu. Mas eu vou puxar o livro de conhecimento aqui. Ah, eu tenho Mano, eu não tenho 100%. memória disso, mas a minha memória é bem ruim também. Às vezes vazou. Vamos aí. Não apareceu? Caralho, então deixa eu puxar. Eu jurava que tinha aparecido. Aqui eu consigo puxar com mais facilidade. As oh, esse cores. mapa aqui, esse aqui tá absurdo. Esse pô. mapa é muito bonito. Esse mapa é bonitaço. Tá carregou ações. pra você? Agora tá carregando, pronto. Deixa e tem carregando. uma máquina, não, eu... não é um PC, mesmo. é uma máquina. Ah, é, então. Ah, tá. <risos> Só de lembrar. Aqui, esse... Não, de lembrando, lembrando mesmo. Porque esse aqui é foda mesmo. Aqui ó, a gente... Deixa eu mostrar o escudo, pronto. Uh, aqui a gente tem uh, secretamente escondido nos mapas Fica todas as miniaturas já carregadas uh, A maioria delas pelo menos Pra... pra pra não travar tanto o episódio na hora, quando for carregar. Tem um Entendo. monte de versões diferentes da van, inclusive. A van fechada, a van andando, a van parada. Tem uma cacetada é. de van. Deixa eu inclusive direto aí elas. C, v, assim. é, pra você c, v. É, pra não travar Ih, pra vocês. E meu tempo top não está respondendo. É, imaginei. É. Todos vocês caíram porque eu <risos> tinha muita coisa. Eu vou convidar. Eu vou pela live aqui, Mas acho. tá aqui, ó. O lírio o de é. conhecimento é esse daqui. Meia, ah, a Leonora, mano. Vai falar que não tem Leu, o lírio inteligente. Mano. Eu nunca ter visto ai. isso. Será que você mostrou? É, acho que no eu WhatsApp, eu, eu não acho lembro. que ele apareceu. Eu quase disse que vocês amaldiçoaram o lírio com conhecimento. Mano, ah, eu não lembro de ver. Não mano, mano, eu mano. não lembro de ver também. O conhecimento, a amaldiçoaria, pra bater em quê? É, conhecimento bate em energia. Ah, mano, será que teve? O... Vocês usaram contra o Fumu, eu acho. Hum, eu pra eu Aí mesmo. aqui tem o, tem o, o taco do, do Xande, de conhecimento também. Eu caí. Bonitão. É, esse eu vou é convidar fácil. você. o taco do Xande ah, mas consegue eu, dar, é, mas você eu consegue com Vocês conseguem né, dar joint, se é vocês quiserem. Pô, tá. meteu um kick flip e caiu de manual. É, uma coisa que é legal de ver é que cada personagem nessa temporada tinha uma lanterninha diferente. Nas temporadas anteriores, todo mundo, todo mundo tinha as lanterninhas iguais nessa temporada. Ah, que fofo. Mano, por que tem uma... por que ele tem uma torneira? Mano, e eu não, não tinha. A sua é uma, é uma daquelas lanternas de minerador, aquelas que é um, um, um caninho, sabe? <risos> Farolete, meu! Aí farulete, o Chico tem uma lâmpada. O, o Xande, ele tem uma, uma lanterna que tem um alenzinho na frente. Tem um alenzinho, que bonitinho. Ah, Aí o Gizzle, obviamente, tem a câmera que soltava luz. E a Dara uhum. tem aquelas lanternonas maiores. Oh, mano, e eu, e eu tinha um. Eu tinha um ritual que chamava uhum. luz, e eu tava doidinho pra usar ele, mano. Ah, eu fiquei e esperando aí, nunca usar consegui isso. usar, cara. <risos> o tempo todo eu falava, esquenta isso, bota lá o faz bota aquilo. Faz aquilo, <risos> Luiz, faz aquilo. O Luiz caiu, ele caiu. É, foi quando eu, eu carreguei eu, o você mapa. Vocês estão me ouvindo? Oi, me tô vendo? tô, tô me te ouvindo, Então, é meu PC, ele tá todo preto. <gasps> só que eu tô ouvindo, ah, ouvindo ah, vocês aqui. Ah, ok. Foi table top, foi table top. Será que foi o top que carregou muita coisa? Pode ser. Pode ser. Caraca. Pegou visão aí. É, porque é, esse mapa era é bem pesado. Novo, eu não consegui. O Chico entrou na sala do backroom lá, gente. Eu Alguém vou tentar... Eu aí. vou deletar essas miniaturas a mais aqui, porque aí deve ficar mais leve para vocês. Daí, agora tudo. carregou, finalmente. Vou tentar puxar o Chico. Uh... Ah, aproveitando, a gente, já que a gente tá na fazenda aqui A gente tinha alguns animais especiais Nossa, vocês nem usaram o carrinho de controle remoto né, Que vocês fizeram Nossa! Vocês tinham nossa. o carrinho de controle remoto E vocês oh, nunca usaram nice. Vocês usaram ele na sessão teste. teste E vocês nunca usaram usa ele teste. É, é Vocês mesmo? usaram na sessão teste Vocês nunca usaram o carrinho de controle remoto do Chico Mas, mas tá, tá aqui coisa, Tinha um carrinho de controle remoto que vocês botavam a câmera do Guizo em cima e aí dava para gravar e vocês podiam levar e usar o carrinho para ah, andar ele. por aí Quando que o carrinho teria sido foda? Quando que vocês fossem É um carrinho, é um carrinho, né? pra Pô, ele, tinha carrinho até, é ele tinha até ele tinha até a lanterninha, ele tinha até a lanterninha instalada né? aí, Herói que for. Ah, que bonitinho ah, né? o carrinho, Foda, eu... foda Ô oh, gente esquecemos do carrinho ah. Tinha umas vacas, ah, vacas tinha uns mano, animais especiais ficou... Tinha esse porco muito foda Mano, e, e o carrinho ficou sozinho na van, mano Todo esse tempo O que é essa? Ele tem uma coleira que porco ele é você Ele tem uma mano? bandaninha e um óculos. Porque <risos> se, eu, se o Xande visse esse porco, ele ia morrer de medo também. Animal com roupa de humanos, tá tinha louco? Tinha várias né? galinhas com umas bandaninhas também nelas. Ah, Oi, tem um boi bandido bonitinho. ali, velho. É porque Meu tinha. Quando, pra, pra, na, quando vocês chegaram na granja, tinha toda uma investigação que vocês podiam ter feito ali no... Deixa eu ir até ali. Aqui no, no galinheiro e, e, uh, e no, no, no curral e no chiqueiro, pra vocês descobrirem onde tava, quem tava com o parasita, né? Mas vocês mataram até que rápido, vocês nem precisaram vir pra cá. Uhum. Uh, mas cês, se vocês viessem aqui ia ter várias evidências, ia ter gosma, vocês iam ver que tinha um rastro que saiu da vaca que ia até o, o quarto do, do adágio e aí vocês iam poder deduzir que tava nele, tinha várias paradas vocês não podiam ver. Entendi. Mano, eu pior é que eu, ah. queria ter, eu queria ter brincado com os animais, mexido com os animais, porque o livro vem da roça, tá ligado? Eu fiquei com medo de ficar atrasando o episódio nessa brincadeira aí. Não, aí eu de, se o Sérgio deixasse, a gente tava até agora na fazenda, né? É a roda. gente tava até agora, resolvendo o que fazer com a vaca. Com é. certeza, olha <risos> quando vira, mano. Com certeza. Aí, tem, a, fazer, tem os, os nossos clássicos simbolozinhos dos do, do, do sinais aqui no, no trigo. Oh, da hora. A... Você chegou a mostrar de, de cima no... Aham, uhum, é. Tem, teve RPG. um episódio, acho que no episódio 5 a gente mostra de cima, bem, bem bonitão. Ah, assim, tá. Pra, hora, que dá pra traduzir. Fora, muito foda. Né? Tem a casa na árvore. Que também é um cenário bem, bem legal. Muito foda. É, Não, eu tô, ainda, eu tô adentrando aqui. Agora eu vou explorar tudo. É, então... é mó da hora de ver. Tem vários detalhes. As fotos às vezes bugam, mas elas estão aqui. Nossa, tem tô, todos os elas... alheios e coisas aqui. Não, os PC, mano. Nossa, Nossa as máquinas todas. Tem uma coisa tá da Casa foda. da Árvore. É que quando... Eu não sabia, tipo, eu não tinha... O Rafa nunca me contou que, tipo, queria colocar o Voitech em algum lugar, tá ligado? E aí, quando a gente entra na casa da árvore e tem uma foto dele na mesa, eu vi o Vod várias vezes nesse momento. Eu tive a maior reação mais genuína que eu já tive na minha vida, mano. Aqui foto do Todos os a 122 a 135 35 a A1-Meu-Pau, começou tudo surgir no meu... Mano, mas foi bom que nós entramos na sua mente também. A gente falou, mano, relaxa, ele nunca vai usar, mano. Ele só vai citar o Voitech do nada. O que foi, velho. É a loucura, mano. Luiz, você quer reiniciar seu PC Acho que ele nem tá aqui, né? É, não ele, sei Ele não, deve mas... tá estar tá reiniciando. Aham. Uhum. Aí quando ele, quando ele voltar, a gente continua. É pior que ah, tá, ah, Quer dizer, a gente continua agora, não tem problema. Ah, e aí a gente tem né, o, o desenho do, do estrangeiro e a gente tem o guia do Morato, que foi, acho que, o documento mais complexo que já apareceu no RPG até agora, né? Que é a cacetada de páginas. <risos> tem, tem muita muito coisa, foda, é, Muito foda, Olha, o refrigerante Bilu, limão especial. Aonde você tá vendo isso? Tá na... <risos> na da, da casa da árvore, né? Na casa tem da, da, da árvore. árvore, né? Tem o refrigerante Bilu, acho que aqui tem. no cantinho tem ele. É refrigerante é bom, Bilu. Limão, limão especial. Ah, e aqui tem... A gente tem, tem o quadrinho tem, né? do Força G aqui em algum lugar. Esse, quadro, esse quarto aqui do casal, vocês quase nem vieram, né? Vocês passaram correndo aqui. Foi é é não. Gente... E a... Eu acho que o Luiz foi é, o que viu na hora da treta. Só que uma, como eu tava travando bastante, é, eu não tava conseguindo ajeitar nada aqui dentro. O meu PC no estúdio tava derretendo na hora da invasão. Eu não vou nem puxar o mapa da invasão, senão vai crachar todo mundo. Porque aquele mapa é de boa, meu de Tem boa. muita miniatura, ele fica muito pesado. É, a gente tem o quarto do dom aqui, clássico, cheio o de. O quarto do dom da hora. quarto onda. do dom Cuidado, Chico. Chico. Pera, ô, Luiz. o Luiz quarto do o quarto Dom. Do Dom. Eita, tá aí, Luiz, tá, acho que você tá, solto, tá, tá desmutado no, no negócio da é, câmera. Agora ele vai. Alô, boa, boa, alô, alô, alô, alô. Alô, alô? Aê, Luizão. Deixa eu entrar o aqui. O Kiko alô. tá no quarto alô. do Dom, cuidado. Tira o Kiko. E exclui o Kiko, exclui o Kiko. Não exclui, não exclui. É. não exclui o Kiko. Vocês foram, o Kiko. Hum. Você é, tá fora, animalzinho aí. É legal que já passou no mundo. Ô, Flep, você consegue streamar pra mim, amigo, por favor? Eu sim. Quando tiver câmera, me avisa, Luizão. Kiko maior que bisteca, pra caralho. entrando, tá entrando. Aí é debatível. Aí, você... aí você Ai, vê precisa, tem esse quadro, precisa. Tem esse quadro Nossa, da, zero, da, da zero, casa zero. Da, Tem esse quadro da casa super bonito que foi feito pelo oh, Boris também. Oh que bonito, mano. Muito bonitinho, essa, Nossa, essa casa capivara. cheia de detalhes. Tem uma capivara uns cavalos. de crer. O, o, <risos> o, o Luiz, o Houston tá no Força G do quarto do Pô. Luan. Aí <risos> dá pra ver ele. É verdade é verdade, é verdade, é verdade. A gente viu, a gente viu tem A aqui. gente viu, a gente viu. É, Só é que viu. É porque ele luta com Kill Storm. Mano, tem, pera, pera. Tem o Killstorm. Mano, pera, o oh. e o Não, o Killstorm é o arco do Houston quando ele mata as pessoas e ele fica do mal. Ah. Hum, nossa, ô. Oh. E, aí, e aí tem mano. o grupo da injustiça o é também. Foda. <risos> o grupo da brominha do Zeca ali, mano. Ah, o que mais que, dá pra fazer, que, que tem pra mostrar na Fazenda? A gente tem os pro, tem mais Mano. programas na Fazenda, né? Deixa eu ver se a Ana Maria Braga tá aqui. Gente, o quadro do Cavalo tá escrito Juan, velho <risos> idiota, velho Nem foder. Cavalo ah, que foi o primeiro skate, né? Juan. Calma aí. Valeu, Flep. Tô colocando ah, isso aqui. Ah, eu sou o melhor em ser o pior. Somos poucos tem... assim, mas pelo menos desenhos. não estou só. Aqui, aqui a gente tem o... o a... A clássica Ana Maria Braga da TV Varminho. E to todos os programas da TV Varminho, elas, elas todos tinham umas paradas estranhas neles. Mano, é... que isso? É tipo um tipo, tipo macarrão com um. Tem que um upar olho. isso, velho. Que horror! Cria um canal que chama TV Varminho isso. e bota tudo isso. É. Mano, que horror. Ah, é verdade... Nossa, é uma boa ideia, né? Upar todos os, os, os programas da TV Se Varminho. Se você deixar eu falando, eu te torno milionário com as coisas <risos> que saem da minha boca. <risos> <risos> que <gostem>. Eu gosta <risos> que entendeu? Funciona assim. Aí fica piscando o rosto do pessoal. Eu achei um jornal, mano. Deixa eu mesa. ver se tem o da... Aqui, o, o futebol de novo. Aí tem a, a TV, o jornal. Aqui, Ana Maria Braga morrendo. Que isso? Ela tá, que... tá morrendo? Ela tá desmaiando. Ela come, ela começa a vomitar. Aí ela explode. E aí aparece outro desse pinguinzinho. Mano, olha ali atrás. É um cenário é fake. Um é, é um, é, desenho. É, é, é, um, é, um é. desenho. É, e tem é, um... Tem alguém é, é, um, um, um, olhando, tem E um, tem um apresentador ali atrás olhando. Tem cara olhando, velho. É, então. Meu que maluto. horror! Clássico, que Clássico. programa foda. Ei, que susto. Clássico. Nossa, mano. Caralho, esse mapa foi é muito bom, esse mapa foi muito bom. Nossa, esse aqui. Olha lá, ela tá vomitando, ela vai vomitar. É... Deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu ver meu Deus. Ah, para Deus. Para, para de assistir, puro. Pelps. Eu tô assistindo. Aí pisca a cara do Gerson. Sim. Fica piscando a cara de várias pessoas abduzidas, pisca, pisca a cara do Gerson. É... E muitas pessoas acharam que era bug, né? Que piscou a cara do Gerson. Óbvio, gente, era proposital. Ó. O Gerson óbvio. foi levado pelos, pelos alheios. É óbvio. Ah. Uma coisa dessas tu vai ser sem querer. Deixa eu ver o que mais a gente tem pra mostrar aqui de arte. Acho que nada. Não, ah, pô, Muito tem bonito. os... Ok, a gente pode seguir pros, pros alheios, né? A, gente, a ideia é que ia ter três alheios mesmo. Ia ter o fumu, o memoflígico e o interflorado desde o começo, aí depois ia ter um rastropodo lá na, lá na torre de transmissão era, era sempre esses três uh, a gente não chegou a fazer miniatura dos outros mas tem... vou deixar pra depois vamos seguindo uh, na ordem cronológica uh, o próximo mapa... mistériozinho ah, tem os guizos, é verdade, eu vou puxando os, os guizos um por um aqui uh, enquanto eu puxo os guizos vocês podem pegar a pergunta do chat, rapaziada Fiquem à vontade. Ah, telopsia lá mesmo. pra caralho. Na hora do telopsia não tinha ah, fita pra gente pôr, né? Ah, não é. O telopsia, a fita do telopsia, não, é, não não tinha como vocês assistirem a fita. Não ia ter nenhum lugar pra tocar a fita. Ah, foi, só um egg, foi, né? só uma, foi só um easter egg. Foi só um easter egg pra caso vocês entregassem a fita pro Morato ou não, coisas diferentes iam acontecer uh, no futuro. Não, mas eu, nada disso Eu, eu tava gelando o meu cozinho quando eu li telopsia. Eu falei, nossa, não acredito, mano. Mas eu vou <risos> fazer o quê, né? Vou ler, né? Vou ler não, vou ver... <risos> Fazer Porque o que? Já tá na minha mão? É, então, o Shade não é, sabe, o Shade né? é curioso. Eu sabia que Telopsia era um bicho, mas eu não sabia que ele Nossa, era, tipo, velho. nível estrangeiro, sei lá. É, mas independente, não, é se, mesmo que, mesmo que tivesse um toca-fitas, o Telopsia não ia aparecer na hora que vocês assistissem a fita. A telopsia, é, ele, ia demorar, ele, né, o tempo. ele mata as pessoas de, muito tempo depois de elas assistirem. Vocês iam assistir <risos> a, a fita, é, eu ia escrever o que, que tinha na fita, a, mas, o, mas o Telopsia só ia aparecer muito tempo depois. Nossa, mas se a gente estourasse a, a fita, a gente tava de boa. Sim, sim, é. basicamente. De Quer dizer, mais ou menos não, porque depois que você assiste a fita, você não sabe onde... Não vou falar mais sobre isso. É, porque... é. Cada um, Cada um faz, mas a ideia... A ideia a o a ideia da é o É que depois que você assistiu a fita, você não lembra onde, onde você coloca Você, você perde as memórias do, do, do, dos momentos depois que você assistiu a fita. É. Então, e você nem consegue descrever a memória de qualquer jeito. Então foda-se, eu essa porra aí. Cadê mas ele? você não era uma pessoa horrível! Não é Eu acho que você lembra que você era uma pessoa filha da puta, né, não, Guan? Não, o... não, mas não lembro. Por que você já, isso? Você perdeu sua memória boa. Mas acabou já. Mas ele não era. É, bom. Claro que acho era, que o, Xande, era. Xande, o Xande super odiava o Lyrio. O Guashi tratava o Gary muito mal, óbvio. Ô, <risos> oh. oh, molecada, oh, eu posso pelo falar amor de Deus. que assim, o Xande... Eu, eu tava me preparando pra qualquer um morrer. Eu tinha me preparado se a Dara morresse. Se o, se o Lírio morresse, se o Guizo morresse, eu não me preparei pro Xande. Caralho. Cara, foi Ai, Mano, o pior é que foi um momento muito tocante, mano. Mas se vocês quiserem falar mais na hora que a gente chegar lá no sexto andar. Eu tô procurando mano, o Gizo eu tô procurando Guizo. mano. Eu vou aproveitar eu pra puxar que enquanto isso. você tá procurando o oh, oh, Rafa, vou falar desse bagulho do, do Guaxu. Pode oh, falar. Gente, Mano, eu, eu, eu, eu, eu com, com... A princípio, eu falei, pô, Luizão, Chico e Lírio é a, a dupla, tá ligado? Os caras são muito próximos, então que dá pra ver que eu obedeço o Lírio, o, o Guizo, oh, ô meu pau de asa delta, eu obedeço o, o Chico acima de tudo e todos e a Dara também, e mano, o Xande o era a ideia da gente ser um Naruto Sasuke ali, tá ligado? Um bagulho de, de, <risos> do, de rival, assim, um queria ser melhor que o outro e eles se tratavam mal. Mano, o pessoal, eu tava vendo, tipo, agora que acabou, né, eu vi alguns TikTok do pessoal falando, mano, eu não consigo gostar, velho, do jeito que o Guache trata o Gary, eles são amigos. Ô gente, velho. Assim, tem, tem, juro. Não. Eles se, odeiam. eles se odeia. Achei. Ele se odeia. que isso, mano. o Guache é muito grosso ah, com o Gary. E ele leva isso pro personagem. É, é O Gary não, não, tá começando. Não, Ai, não, é. não ó, eu, eu, eu vou puxar, não olhem, não olhem na frente da casa, tá? Deixa pra reagir tá bom, quando tá, tá. aparecer junto Nossa, na tô na olhando o chão aqui, num zoomzaço. Não olha pra frente Eu tô na tela do Felps, se ele olhar, eu olhei, mano. É culpa pé dele. Não, eu tô olhando os cinco aqui. Eu tô dentro o do banheiro, O olho mano. do Xande é azul. Ah, é. sim, é. É não. azul, né? É porque eu não, sei, eu não lembrava se era verde <risos> ou azul. Nossa, mano, e aí, velho? E <risos> Caralho, caralho. A Dara caralho. sabe. Ah, tá. Ufa. Boa! Agora, boa ufa, ah, saiu acabou, bem, saiu bem. Mano. Puta merda, Carol, que isso. Não é à toa que é investigado. Mano, Nossa, quase que eu vi, o ele. Felps, mano. Puta que pariu. Eu tô no banheiro, eu tô no banheiro. Esse cara ah, não que presta, que? mano. Não, eu. eu acho que seria. Eu, eu, eu, eu não sei se eu te mostrei a, a arte deles feitos. Só no mandou. Eu é. só pedi. O foda é, mano, ah, de quando eu chegar lá eu falo qual é o rolê todo. Do k é. mas depois eu falo. Tá, uh, eu vou mostrar, pode, pode, pode ver já na frente. Pode? Ed, pode. pode. Mano, <risos> Me... olha esse cara, na moral, velho. <risos> <risos> mano, eu o neném. Ele criou um assim, Guizinho, <risos> velho. Caralho, Guizinho, <risos> faz a voz, faz a voz. <risos> faz a voz de Guizinho, <risos> faz a voz de Guizinho. voz, <risos> mano? Deixa é eu filmar você. Guizinho. Assim mano, rapidão, você tinha hein? que ter virado o Guizinho alguma hora, <risos> velho. O Guizu, o Guizu é tá pequeno. mano. <risos> o Ah, oh, mano, pô, que bonitinho. Mano, <risos> o se o Guizu tivesse virado velho. o Minu Gizu, dava pra entrar o guiso e o Chico no mesmo negócio, cara. <risos> é verdade. Ai, velho. Caralho. Nossa, Muito Muito a gente devia ter feito é, pra alterar o, Gizu, o Gizu, bicho. Gizu, Sim. <risos> Com certeza que o Celp de os dois explode. Não, mano, é verdade. <risos> Eu vou ter <tenho> que. <risos> Ai, mano. <risos> que que ah, mano. Se a gente <risos> fizesse, Celp, <risos> se a gente tentasse ah, fazer isso. O quê? Mano. Se, mano, se, se, se rolasse essa criatividade, o Phelps virasse o mini, o mini, o mini guizo uh -huh. e a gente tentasse ocupar o mesmo. a mesma câmera. Você ah. acha que, tipo assim, mano, você falaria. a câmera rejeita. É, não deixa, ela ah, rejeita. Ah, a, a, só ia, a a conexão só ia ficar em um. E um cérebro, né? Só ia é. entrar os filmes. Você ficava há 25 anos ali dentro. <risos> tá morrendo coração. de fome, né? Morrendo ah. de sede ali. Você <risos> acordar com o esqueleto do seu amigo, maluco. <risos> ia tá <ter> uma, <risos> uma sujeira ali, velho. Nossa, hum. esse é um cara ia ser é tenebroso. Isso, oh, mas ficou muito mano. fofinho Ficou muito isso. Ficou, muito ficou, ficou beleza lindo lindinha. Eu sou lindinho. Que bonitinho. A boquinha dele. O boquinho. Mas o meu preferido <risos> realmente foi o ET, mano. É, o ET é, foi não, não, o, o ET é, carai, é foda. O ET, o ET, o ET veio, veio de, de um lugar certo, assim, mano. Veio As um mãozinhas. De... Eu vou puxar. É, deixa é... eu ir pro poço deixa eu ir pro posto. Que no posto a gente beleza, tem bastante beleza. easter egg ah, também. Ah não, vai ter o Brian. Isso. É Nossa, verdade, Brian. vai ter o Brian direto lá. Calma aí, mano. pra puxar. E você tem sorte que o Guizo também não usou o ritual lá, esse de alterar a aparência com outras pessoas, senão a gente ia ter que fazer outra lista pra cada um também, Nossa, porque a gente. É... A, a ideia era a gente usar sempre, mano. Ainda bem que o Felps é inteligente. Mano, oh, o, Lírio, o Lírio nunca vai ter o, a sensação do Guizo ter deixado ele maior, velho. Cara, tinha aqui, mano. Cara vezes, o embaixo, cara jogou o clima lá embaixo. O cara jogou o clima lá embaixo. Nossa, é. mano. foda mesmo, Agora mano. que eu pensei. Deixa eu jogar o clima é mal, lá véi. em cima. Fê, como que você faria a voz do Guizo Nenê? Eu ia falar assim, ué. Eu ia falar aqui, assim. Nossa, tamo junto. Ei, Chico, beleza? É que isso Nossa, que ódio, mano. Eu Cala eu a, a maior, boca, moleque, É o Chico mais, vem assim, na minha altura. Tamo no posto, a gente tem o bom, Brian, Brian comprando picolé. A, Dara. A, Dara. a gente podia ter deixado a Dara criancinha e ela dirigia pra gente, assim, ia ser bom. Os caras paravam a gente a Dara dirigindo criança, assim, muito foda. <risos> A gente tem... A, a, até que a gente mostrou bastante do, do, dos easter eggs aqui Boa, da, do posto. Tem né? bastante... Não, não. Tem todos os produtos, os salgadinhos Droga, diferentes. É o Brian. Tem o Brian, sorvete furacão. O postinho hoje, clássico. Depois eu quero falar do João Vez Juvial, velho. É verdade, eu, eu é verdade. Mano. Pode falar, tem um posterzinho aqui do lado. Eu, eu, eu posso falar dele já, então? Claro, e... claro, com vontade. Mano... Ah, pô, tô oh, Ah, Tá liberado ser palestrinha hoje? Qual é, que é? Hoje é o dia pra ser palestrinha. Mano, fala, eu, fala. Eu, eu evitei o máximo ser palestrinha durante o RPG, mas agora eu vou, vou, eu vou soltar o Murilo aqui, rapaziada. é o Daniel Gary, é o Murilo mesmo. Mano, o que que pega? O João Vence Juvial, é, o Lírio, ele tem diversas, diversas, que eu acho que a gente vai falar depois, né, da, da história dos personagens um pouquinho. Mas o Lírio tem diversos bagulhos que eu trago do meu coraçãozinho, tá ligado? E meu vô, já não mais aqui, aquele velho filho da puta. Ele, que isso? Mano, lindo, é. tá, tá lá tomando, tá é, amor, lá tomando. É amor, é amor. A, amor a essas horas é. tá lá, tá lá jogando truco com Jesus, tomando shot de cachaça. Mano. Pô. Ele gostava muito de João... Ven... É... É... João Vêncio Juvial... de não, João Vêncio de Juvial não é. Lourenço de Lorival, é uma ah. dupla sertaneja que ele sempre ouvia comigo de modão de viola que ele sempre jogava truco comigo e ouvia essa, essa dupla, e era um, um, um ritual nosso, de todo a gente fazia e aí eu falei, mano, o Lírio ele vai ser um cara que ele vai ser fã de modão de viola em homenagem ao meu vô e também o canivete do Lírio, que é só coisa que aconteceu, que eu não vou contar nada que não tenha acontecido, o canivete é porque o meu vô me deu um canivete, e aí no dia do meu aniversário, dia 18 de outubro foi o dia que a gente tava fazendo o primeiro playtest eu falei pro Rafa, ô Rafa, meu aniversário agora, né? Ele, tipo, ele tinha, tinha me dado parabéns já. Aí eu falei, ah, e se eu tivesse um canivete ali que eu não posso ter, porque eu já tenho os, os meus bagulho aqui? Eu falei, ah, pode pegar um canivetezinho pra você, assim. Aí ficou, então, o um canivete de osso ali, né? E o Floresta Olival ali. Aê, Tamo junto, é. ah. junto ah. Vô. Ah. É nóis! Tamo junto, Vô. Espero que ele tenha visto o RPG, mano. Um beijo, um beijo. Com certeza, com certeza. Ele viu, ele viu. É. A gente tem a sala do memofilítico clássico que a gente, inclusive, ah. tem a, a parada de funcionar o. Peraí. Aqui. Uh, de funcionar é. o terminal na tela, né? A gente tem o. Opa, ó. O, o link funcionando e as coisas. Ô, oh, vazou, né? hein, vazou, tá? Ah, tá tudo vi, bem, tudo vi, bem, vi, não, vi, tem vi, problema, vi, não tem vi, problema, não tem problema. Não tem problema ter vazado. Olha, só esse. que foda, mano. Ah, ó, ó, é, ó Dá ó. até pra. Escreve dá bebê. pra escrever, dá pra escrever, a parada aparecia em tempo real na, na tela e aí tinha um, um, um, pra saber, um tablet pra saber, de vocês e um, tablet, e, um, e, um, e um site meu onde eu escrevia as paradas é, e aparecia o símbolo de tempo. montanha radical. Moratória <risos> e, e derivados. Moratória é foda. E óbvio tem o melhor ah, personagem. Que lugar. Ao outro lado, o, o Brian, bom, assim. o melhor. Mano, eu falei pro oh. seu, mano, ele perdeu a chance de botar é. o Brian no back room. <risos> Ia ser foda ou não? O, o no chama backroom chama bicos, né? O backroom chama bicos, oficialmente. Bequinhos. Caralho. Oh, mas bequinhos. ó, vamos lá. Uma pergunta que vamos deixar hum. aí no ar ou não. Hum. Uh, uh. Vilmo está aqui. Hum. Qual é a história? Por favor. É agora, aguache. É Vilmo Vilma. Que Vilma. agora a hora. Agora é, é hora vai mano. Uh, uh. Eu não lembro, gente. Tô brincando. <risos> mano, é... Resumidamente, velho, a história é bonita pelo... Então, a gente vai carro. pro próximo lugar agora. Ah, é. A gente não. vai pra... Vamos pro acampamento, tem um acampamento. Não, não, não, não, não, não, não, não. Caramba, não Tem um é, é, é. acampamento, vamos pro acampamento. Flavinho, meu bro, mano. É verdade, o é Flavinho do pneu, o Flavinho do pneu, um clássico. Pô. Flavinho, mano. nossa parede. Pô, tem um monte de revista ali que não passou por ele, gente. Olha lá ele. É ele. Ele é muito foda, mano. O mais fofo. Uhum. Conseguiram consertar a janela, conseguiram consertar a janela com a grana. Eu tô oh, certo, deu consegui. verdade. É Conseguiram, conseguiu, conseguiu. Ele é legalzinho, ele é legalzinho. O cara tem ciúmes do Flavinho do Pneu, mano. Não, ele é legalzinho. Remoar, unicórnio. Para. <risos> intervalo. Não, nem a pau, mano. Agora que eu tô vendo... Que porra é essa? Essa revista <fixen> Intervalo. Deixa eu, ver, coragem, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Isso, o covarde, o cão corajoso. Deixa eu mostrar, deixa eu mostrar. Onde? Olha, <sali> vê aqui, aqui dentro da loja, vê nas revistas. Você Vê a Intervalo. Ai, Nossa, ah, que raiva! Que raiva, cara. Eles chegaram, conheça os bolsomonstros. Dragões existiram? Eles não. <risos> Mas olha esses dinos. até ele... pra saber se ele gosta de ou não Será? É o mano. Turbo! Nossa, mano. é o Turbo, o novo carrão. Calma aí, é, os Avengers é, é. são é. gamers? Por quê? Ali, olha, ali atrás. É gamers? E ele ali? Calma. Onde? Onde é é que, que o Felps tá mostrando aí, o Felps tá mostrando. Ah, aí. você tá vendo na Ana do Felps, né? Ah, é, é, a gente é. tem a clássica rural de campo. A gente tem uma Ah, na, a gamers a tem... aqui. Ah não, é de game mesmo. É, game. não é game. é, é, de é. De é. De é. De da Mabel. Não, mas esse cora... é, covarde, é. o cão corajoso é raiva, é Deu raiva, deu raiva, deu raiva. É por isso que ele fez isso, não no estúdio, porque ele sabia que nós íamos salhar ele hoje. Ai, mano. E o clássico... Mano, eu gostei muito do detalhe onde ele tá fumando do lado, na placa de não fume. Eu adoro o Vilmo, eu adoro o Vilmo. O Vilma é foda, mano. Ah, mano. Agora, sim, sei, viu, eu, é perfeito. Agora sim, deixa eu, é eu homem puxar... É um romântico, mano, isso que é foda. Deixa eu puxar o acampamento só pra gente visitar todos os mapas. E aí Rural a gente vai pro, beleza, beleza. pro Dito Cujo, o, o, o tão esperado <risos> prédio. Acampamento Tadinho, é. ficou confuso prédio. com o, o todo fudido, estraçalhado oh. no chão. Mano, que ódio. E talvez Crash, no esse coisa. Eu adoro quando o Céu de interpreta um idoso, mano, é muito bom, velho. Não, aí do nada mó treta rolando e sei lá ouvindo a história tipo, é, é e... nossa, é bom demais, mano é mesmo quando for adaptado, é claro. velho pras, pros streamings aí vai ser foda, mano a série é. tá lá, calma aí tá carregando tô travando, ah, tô travando aproveitando indo na timeline, né depois do posto vocês voltam pra fazenda e a Dara é levada e aí a gente pode Hum, peraí, que tá bugadinho aqui, deixa eu só uma coisa. E... Falar os segredos? Ixi... É hoje, é hoje, tá, é bom, hoje. Assim tá bom. A gente pode. Uh, eu já falei. Uh, a gente já falou em live isso, mas é legal falar no Revelando, né? Que é o, é, gente. o podcast oficial. O que, que aconteceu? Por que, que a Dara foi levar, O que, que eu. Eu não deixei a Carol jogar em PG. <risos> Porque Porque vez ele não isso, deixou, eu, é, eu ia todo sábado conta. lá, entendeu? Ela ia todo sábado, eu não deixava ela entrar. Eu trancava <risos> lá pra fora do estúdio falando você não vai jogar, Carol, sai daqui. Vai embora daqui. <risos> eu não gosto de você, foi, foi, pessoal, foi pessoal. Eu tentei o melhor, foi. mano. Eu tentei o melhor possível pra não deixar a Carol jogar. Infelizmente ela respondeu. conseguiu voltar no final. É... Depois de muitos Não era matar ela naquele né? final, né? Mas aí você teve que improvisar. É, não, mano, Porque era você preciso... viu ela ali atrás. Eu tentei matar todos não, eu... vocês com estrangeiro, não esperava que vocês fossem realmente decifrar os puzzles. <risos> <risos> realmente é o último segundo, cara. Mas, o é... Segundo. como é um RPG e, a... e obviamente a gente tem imprevistos e coisas acontecem, quando a gente tava produzindo a temporada, a Carol me falou que ela precisava fazer uma viagem. E essa viagem ia levar duas semanas que eram exatamente as duas semanas. É... Que eu tinha planejado pra ser as finais do, do, da temporada, que ia ser o episódio 5 e 6, a temporada ia, ser, ia ter 6 episódios. E aí eu falei, ah, não, tudo bem, pode deixar, deixa comigo que, que eu dou um jeito. Uh, e aí, ela ficou por isso, ela não fazia a menor ideia do que ia acontecer, uh, até chegar no dia e eu falei pra Carol, Carol, vai acontecer um negócio hoje e quando eu te falar pra, pra sair da mesa, você sai. E foi isso que aconteceu. Ah, ela não fazia a menor ideia do que ia acontecer. Eu abusei ela por duas semanas. E ela voltou. <risos> Depois. É, e a gente conseguiu criar um, um, um plot point ao redor da, da Dara ter desaparecido. Vocês viram atrás dela, que eu achei irado. achei legal pra caralho. Foda, foda foi, ah, cara, cara, né? e e é, foi um pouco. Puta... O Gary quase matou o diretor. <risos> <tudo> foi... <risos> é, não, não, não. <risos> ah, é a que a o, Morato, é... o Morato, ele era a nossa motivação, né? A gente tava indo atrás do Morato. Mas... A motivação a é ir a família atrás da Dara, caralho, É né? muito mais assim, É, é e né? a gente, é. Tipo, é. vocês players gente, né? não tinham contato com o Morato, né? O é, é, é, sim, é, mano, é a o, gente o, já então... imaginou ele macetando, a gente, é, nosso líder, né? Ele, mano, vai atrás da Dara, caralho. Tipo, é o que ele fala, falaria, tá ligado? Pra gente. É. É isso. E olha, por, por que minha que culpa teve sete né? episódios é verdade? Aê, Graças aê, ao sumiço da Dara, teve um episódio a mais. Eu tinha planejado pra vocês irem pra TV Varminha um pouco mais cedo, mas aí eu, eu, eu dei a, a gente aumentou a história por causa da Dara, e adicionou o episódio que o Arnaldo aparece. Outro, outra parada que, que, é, que é, é, é, é legal de falar, o Arnaldo ia aparecer no primeiro episódio, na verdade. Eu ia, o Arnaldo ia, ia aparecer no lugar do Calixto. Uh, logo no primeiro episódio, ele que ia dar a missão do Monato pra vocês. Uh, mas aí, por, por, por, por um contratempo que, que, que o Hakim teve, uh, o Kalisto já tava planejado de aparecer, obviamente, ia aparecer ele e o Arnaldo, e aí o Arnaldo ia falar, ó, oh, esse aqui é o Kalisto, ele vai ajudar vocês, tchau. Uh, mas como o Hakim tinha outros compromissos pra fazer naquele dia, o, o Arnaldo apareceu depois, que eu acho que ficou bem melhor também, às vezes, esses contratempos é, que, a gente, tem, legal. Contra é, que a gente tem, os contratempos que a gente tem, deixa as coisas melhores é ainda. É. Uh, eu gosto eu, muito eu, eu da miniatura de vocês de, o o de Arnaldo Arnaldo máscara, é muito isso. legal vocês de máscara. Uh, é muito muito. Muito. Eu adoro de O detalhe de, de cada um ter uma cor ficou muito é. foda, velho. Eu fiquei até triste Maríssimo. que aqui só... Ah, tem dois change aqui. É... eu até Eu fiquei, fiquei até eu triste não, tem que mais não ia ter mais motivo <risos> pra vocês usarem máscara, porque eu achei tão bonitinho essas miniaturas. É, ficou muito foda, mano. Ficou é. muito foda. Tem essa parada da torre. Um... um... um, um easter egg... Que muita gente deduziu isso. Ah, eu vi algumas pessoas comentando sobre isso. No episódio em que vocês estão pegando os sinais, no episódio 4, no uh, episódio 5, que vocês vêm aqui pro acampamento pegar o sinal da torre, uh, ia ter um, uma mecânica de tower defense. Os caras da van, de Van Preta, que estão aqui, os doppelgangers, eles iam aparecer e vocês iam ter que defender essa torre de transmissão aqui. Uh, em oh, ondas, assim. Ia, ia ser uma mecânica um pouco, um pouco diferente. Vocês iam ter que se posicionar mais ou menos no cenário, assim. E, e cada um de vocês ia ter uma... Uma mecânica diferente, assim, de Tower Defense. Uh, e aí, os, os caras da, da Preto podiam destruir ou não. E aí, cada, cada vez que a, que a torre ia quebrando, ela ia ficando cada vez mais torta. É, e cada vez mais difícil Caralho. de pegar esse sinal. É. Uh, e essa é uma mecânica, mas como o episódio já estava bem legal, vocês iam poder... Ou você já tá, eu achei que ia ficar mais legal ali, tivesse um momento para vocês descansarem e criarem nessa né, essa conexão entre os personagens. Tinha, a gente tinha até colocado uns bagulho de pesca aqui na direita, uns banquinhos pra vocês pescar, um barquinho para vocês pescar, mas vocês saíram na porrada, o que eu achei que foi legal para caralho também. Esse Oi, é o, que, eu o cara começou o a se preparar 5. pra tudo. Vou Ele